Fala galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Galera, é o seguinte, fica comigo, assista aqui essa aula aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou te ensinar como você está excluindo os eventos do Pixel, tá bom? E inclusive eu já tenho já vídeo ensinando você como configurar esses eventos. Vou deixar para você que passando aqui no card para você que em cima tá para você não perder nenhum conteúdo aqui na nossa playlist. Beleza, então galera, é se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, que até que você já desse aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixe seu like e seu comentário, tá? Não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado tá? pelo YouTube quando eu sempre entrego um vídeo para você aqui no canal. Beleza, então assim, de relação, bora para os conteúdo aqui, bem rápido aqui, bem na prática. Bora, então, o processo aqui é bem simples, tá bom, gente. Você vai vir aqui, tal. Tá, eu já entrei aqui, ó, geralmente eu vou ser... Quando você vai acessar o teu gerenciador de negócios, então você vai clicar aqui nesse menuzinho aqui hambúrguer, tá? Então você vai ver que na aba aqui, ó, tá gerenciador de eventos, tá bom? Mas como eu já tô aqui dentro aqui, OK? Eu vou cair aqui nessa parte aqui, tá? é Aqui é um é um dos caminhos que tu consegue também, OK? Tá executando aqui pelo menu hambúrguer, certo? Mas eu já tô aqui nas configurações de negócios, beleza? Então você vai você vai só rolar aqui, ó. Rola aqui, tá? Você vai ver aqui, ó, em fonte de dados. Clica aqui, ó, pixel. Certo? E aqui, beleza, você, você já pode vir aqui diretão aqui, ó. Você pode vir aqui e abrir, tá? Abrir no gerenciador de eventos. Você vai clicar, certo? E vai abrir para você essa outra engenharia, Você vai rolar aqui embaixo, ó. Você vai clicar aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Tá? E você vai rolar aqui embaixo, ó. Misturação de eventos agregados. Clica aqui nele. E aqui, ó. Configurar eventos da web. Clica Certo, aqui vai ter os domínios. Tá bom. Tem os domínios aqui, ó. Tá aqui, tá em zero, tá em zero. Aqui eu tenho três. Aqui, ó, tá. Eu, eu tenho três. Aqui lembrando que aqui, galera, que é o seguinte: você consegue é, configurar até oito eventos, tá? Por pixel. Beleza, então eu tenho três aqui. É configurados onde eu vou excluir esses eventos, tá bom. Vou clicar aqui nele aqui, ó. Vou aqui, clicar, certo? E aqui embaixo, ó, gerenciar eventos. Clica e editar. Beleza. Bom, e aqui ele vai abrir para você já os eventos, tá bom? E nessa parte aqui, você pode reparar aqui, tá bom, gente? que aqui nesse esse cantinho aqui, tá? Ó, tem aqui, ó, tá bom? É uma desenho de uma lixeira assim aqui, e aqui, tá nesse cantinho aqui, ó? Certo? Bem aqui nesse cantinho aqui, vocês podem estar olhando aqui, tá? Tô com minha tela aqui gravando aqui, na, na frente, mais no fundo, né? Mas dá para você reparar, certo? Então tá aqui, ó, três lixeirinhas. Ok, aqui é bem simples. Você vai clicar, tá bom? Nos eventos que tu quer excluir, eu quero no caso, no, no, no meu caso aqui, eu quero escolher todos esses eventos, tá? Todos esses aqui, tá? Então, eu vou excluir eles, eles aqui. Eu vou clicar aqui, ó, tá? Na, na lixeirazinha. ok? E vou aplicar, ok? Ó, aplicando, eu vou marcar aqui essa opção, marca essa opção e aplicar. Beleza, e pronto, tá? foi excluído tá bom ele vai carregar a página certo então eu consegui excluir um evento então mas você consegue excluir todos tá bom gente aqui ó de novo tá um meu processo ó, gerenciar eventos clica e editar beleza aqui o desenho da, da lixeirazinha aqui certo você vai poder aqui ó excluir tá Excluir, beleza e aplicar Dá um cinto fazendo aqui um por um para você entender como é que funciona, tá? Sim, eu confirmo a, essas alterações e aplicar. Dá OK. Vai carregar para você de novo, tá? Só temos um evento aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vamos escolher o próximo, ok? Gerenciar eventos e editar. Vamos marcar aqui o evento aqui também tá que tá no caixa aqui. Vamos marcar ele aqui. Certo? Vamos aplicar aqui embaixo, ó. aplica Beleza? Dá um sim aqui, ó, sim eu entendo que estou excluindo né, todos os sim eu entendo sim eu entendo que estou excluindo todos os eventos deste domínio, tá? Então você vai aplicar aqui ó, é clicar em aplicar, dá ok e tudo zerado, tá bom? Tá tudo zeradinho. Ó, tá vendo? Não temos, não tem mais nenhum evento. Então, para excluir o evento, você vai conseguir excluir um por um aqui, tá? Também então, da forma bem simples e bem direta, mesmo ao ponto. Beleza, gente? Então, esse que foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aqui ficou com alguma dúvida. Deixa aqui embaixo, tá bom? Se você gostou, deixa, deixa aqui o seu comentário, sua dúvida, que vai ser uma honra poder estar tá te respondendo aqui para te ajudar. Beleza, então, forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.